Eu quero essa matchup de novo. Só que dessa vez eu acho que eu vou pegar uma barreira. O exaust. E eu quero testar um nível 2, mano. Contra a talão. Eu vou achar um jeito de ganhar de no nível 2 sendo ione, mano. Eu vou achar um jeito. Posso errar 100 vezes. Quando eu achar um jeito, acabou. Sem ignite é difícil. Sem ignite é impossível, amigão. Ignite e Exaustia? Cara, é uma boa, brother. Caralho. Aí o cara, mano. Transcendeu, brother. Cara, só um teste porque é primeiro do dia. Deixa eu dar uma aquecidinha legal. Que que é isso, moleque? Eu tô falando, chat, eu tô falando Morreu Ele ganhou dessa vez por causa do Nimbus Cloak, mano Dessa vez ele ganhou por causa do Nimbus Cloak E eu acho que eu errei tipo 0,5 Assim no Exaust, mano Tá bom, tá bom, tranquilo, tranquilo Tô falando, brother. eu tô falando Uma hora eu acho como Essa matchup não é legal no começo level 2, assim Mas dá Mano, vai fl sem flash que dá bom Cara, eu também bota fé que dá bom, mano <risos> O problema é eu ser acampado pelo jungler, tá ligado? Eu pegar tipo Ignite e Exhaust. Eu boto certo que dá bom também, mano. Tranquilo, só troquinha rápida assim, mano. Primeira. Salve pra geral de total. Se City que tá aqui no chat. Segundamente, salve, Júlio. Mais um mês, pai. Cara, o mundo tá me, tá me amassando, tudo tá me amassando. Eu controlei o wave de um jeito, cara. Que se tipo assim, se eu for perder o wave, ele também vai, tá ligado? Ele só vai pegar dois maguinhos desse. Eu ainda tenho quatro pra pegar. E o wave continua aqui, ainda tô indo pra posição de defesa. O wave tá maravilhosa, ele tá doido pra pegar pra vocês, mano. Se você der um anzão nele aqui, esquece. Bom gank do Iver, né, mano. Mas eu ia no Foda-se de qualquer jeito, velho. Pô, oh, papo reto, chat. Ó o meu corta-cura aqui, ó. o meu corta-cura. Todo mundo lá se cura, velho. Foda-se. Aqui, ó. Esse cara vai se curar, esse cara vai se curar. A gente vai se curar um pouquinho também, mano. Vai fazer life shield. Foda-se. Peguei a armadura e vou cortar a cura dos caras. Ah, vocês estão rindo. Mas desviar isso aí tudo ele teve que perder 3 mil. Não. Tá ótimo. morreu. Caralho, bro. Olha isso, chat. Tomei cá, mano. Meu W só pegou em um player? Ah, vocês perguntando por que, que eu fiz isso. Se eu não tivesse feito, eu não teria nem matado o mundo. Peguei dois na última e morri igual. Nossa, na de vai ser boa, mano. Tô com 20 farra mais, mano, mas eu quero mais coisa. Quero objetivo. que isso? safado na cidade, mano. Ah, ele tem bota de MR. bagulho está na cidade na runa e é um mundo com W ligado, chat. Muita tenacidade, muita, muita. Ele deve ter papo 60 na cidade, mano. Que é tipo o máximo. Vai se curar, não, mundão. Vai se curar não, amigão. Vai se curar não. É isso, tio. Vocês não veem o jogo do mesmo jeito que a gente tá vendo, chat. Eu só preciso não tomar IK, mano. Porque se eu não tomar IK, criam um ja, outra janela pra outro shield do Weaver, Tá ligado? É o tempo que eu tô ganhando pra outro shield do Weaver, Dois shields numa fight só. A gente só ganha os bagulho, mano. Quando você tem os bagulho tipo, pra te dar peel no time, é bom você fazer a build assim, mano. É bom pra tu fazer a durabilidade. Visão mano Quer brotar? Eu preciso de um shield Eu preciso de um shield do Ivern, mano Um shield Só um Matou no head ah, Vou ficar, mano Vai vir um tamo aqui de boladão, chat Mas acho que dá o nele <risos> Caralho, deu um daninho, hein É, então vou ter que puxar outra agora Ah não, que isso? Que isso? O que, que tá acontecendo aqui? Pô, era pra eu dar B, chat Eu tenho que dar B, mano Mas eu vou de full ganância máxima suprema Deixa eu ver como é que vai se comportar aqui É, deu um daninho Nice, facilitei ali Deu tudo certo Cara, não, com todo o respeito, mas o jogo fica muito fácil quando o jungle é bom, cara. Perceberam isso? Doideira, mano. O Iver tá no mid, né, mano? E os caras. Já tô perdendo o Iver aqui, mano. Não preciso sair. Caraca, o Iver, o Iver, o Iver! Ó o Iver! <risos> <risos> Eu te ajudo, amigão. Relaxa. Ih, não ajuda não. Ai, cara. Não... Mano. Esse flash me fudeu, bro. É... O cara só flechou porque o do ultou, mano. Cara, eu tô doido pra jogar agressivo, mano. Eu tenho que guardar muito mais a minha ult. eu preciso usar minha ult assim, velho. Não preciso usar minha ult, chat, tá ligado? Aqui a gente kaita ele. Ah! <risos> Caitadíssimo! Caraca, até o dragon Sarneou o nó, pô. Filha da puta! Filha da. Não é nem culpa do Ivern, mano. O bagulho dá um milhão de dano. Nem sabia que tinha Jinx no jogo, cara. partir de agora, quando fizer o objetivo, tem que ficar na frente. Tem que tratar Jinx assim, mano. Ah, cara. Que item nojento, mano. Ah, vai bom demais, cara. Que que é isso? Toga pra mim, toga pra mim, toga pra mim, toga pra mim. Obrigado. Que isso? Uh! Uh! Bora ali. Eita, atravessou, hein? Eu posso fazer isso aqui ou eu tô sem troll? Eu tenho mais ou menos 10 segundos pra completar, cara. Eu vou ficar aqui, ó, porque a gente vai estar roubando, chat. Pronto. Eu queria eu estar só pra testar, mano. Mas acho que não vale a pena, não. Vou tentar aqui, ó. Eu tomei cá? Não. Mas o livro quase toma. Oxi, tanquei o bagulhinho todo. Fazer é doido. Os caras é são muito rápidos. É um. Manda salve, pai. É, é pra deixar os caras virem, tá ligado? Eles estão muito tanque pra tomar cá assim. Mas se eles morrem, se eles morrem, Chat. Se assim eles morrem, caralho, vambora. Eu tô sempre no flanco, mano. Eu acho que a melhor opção é flanco mesmo. Se eles não me verem, não, que eu tô chegando, fica bem mais fácil eu acertar as coisas. Vaza! GG, Chat. Chat GG. GG, Chat. GG, porque eu tô falando que é GG, cara. É tudo nosso, tio. Cara, o early game, mecanicamente, foi bem tosco, mas não é a primeira do dia, velho. Depois ficou melhorzinho. Eu vou usar o meu e, cara. Porque eu vou começar a tacar a torre. Ai, ela não morreu. Ai, piranha não morreu. mata mais! Eu morri na fonte, por isso que a gente não procurou, velho. E onde isso aqui? Flash Whisper, foda-se.